Muito bom dia a vocês que nos acompanham, é Remix no ar. Estamos aqui na Vila Ivete, tradicional bairro do município de Mafra, com a prefeita Emerson Massa, secretária de Educação, Jamine, vice-prefeita, doutora Celina. Celina, doutora Celina, conosco de Triste Vieira, presente também, e hoje é a inauguração da creche de educação infantil municipal Nossa Senhora das Graças. Estando também a presença do vereador Van, ele que é o nosso, hoje, o nosso presidente da Câmara de Vereadores. Aparecendo de 2022, entre demais autoridades, pessoas que estão presentes nesse momento, nessa inauguração que diferencia com toda certeza a educação já nesse início de ano de 2022. Começamos então já com o prefeito Emerson Mas, conta para nós, é mais uma novidade, entre outros que daqui a pouco nós falamos também, prefeito. Bom dia. Bom dia, Márcio, bom, bom dia, internauta Rio Marframenco. Para a gente é uma grande alegria estar presente nesse momento que estamos aqui agora oficialmente inaugurando, com todo o mobiliário, com todos os equipamentos prontos para atender a nossa. As crianças e para mim aqui é uma, uma alegria em dobro, porque a Vila Ivete é o meu bairro, é o meu bairro, nasci. E, e foi criado aqui na Vila Ivete, o vereador Wander né, também, a vereadora Justilene também. Então, para a gente é uma grande alegria estar nesse momento entregando para as crianças essa creche pronta. Né? Nós que somos aqui do bairro. Muita gente ouvia, né? O que a gente está recebendo no bairro, está aqui recebendo essa creche nova, creche pronta, já com as crianças recebendo também o uniforme, o uniforme que foi feito aqui na Eloída, na linda Heloísa, né, Luiza? Recebendo o uniforme também lindo que a gente mandou fazer para as crianças. Todas as crianças aqui já vão receber o seu uniforme, o uniforme bonito, é, a gente realmente se preparou para ter aqui a creche, uma creche referência para a nossa cidade e essa creche sim, é, é, ela vai ser isso e nós estamos também já com a creche do Novo Horizonte nos próximos meses aí finalizando para a gente também fazer a inauguração então estamos aí para fazer o melhor para a nossa população à frente, que é o que eles merecem né? Prefeito, e até claro aquela pergunta, ano de 2022 estamos aí no segundo mês, mês de fevereiro Principalmente na educação, claro que entre outros atos seu, mas é começar com o pé direito mesmo, firme? Exatamente, exatamente. Ontem até eu fiquei surpreendido, é, que eu sempre falei que nós íamos colocar Mafra novamente num cenário de destaque. Muito se falava sobre Mafra Pérola do Planalto, né? E eu já agora estou pensando diferente, mas Mafra Pérola do Brasil, porque inclusive recebemos no dia de ontem é, é, é um destaque nacional pelo Ministério da Economia que Mafra foi eleita a cidade mais rápida para a abertura de empresas do Brasil, do país. Então, não é mais para alto não. Agora é, é Brasil. E nós vamos para cima, vamos para o Brasil. Depois que custar o São Brasil, vamos para o mundo também. Né? Porque nós estamos já fazendo alguns trabalhos importantíssimos para a nossa cidade. Estamos criando rotas turísticas para a nossa cidade, que vamos colocar no cenário nacional e internacional. Pode ter certeza, você, povo, uma frente, vai se sentir muito orgulho de ser uma frente. E para isso, a gente também precisa ser bairrista. Nós precisamos brigar pelo que é nosso. Não adianta a gente ficar é, é, discutindo picuinhas né? e deixar de criar desenvolvimento. Eu acho que, assim, é, discussões são válidas, às vezes precisa discutir, mas temos que ter esse tipo, aquela, aquele velho jargão que fala dos família de turco, né? Os turcos, entre eles, entre os irmãos, eles se matam. Mas se mexer com o deles, está ferrado. Nós temos que ser assim com a frente, né? Entre nós, entre nós vamos brigar, vamos discutir para ter o melhor mas se mexer com de nós, mexer com todos. Acho que tem que ser assim, vamos se unir, vamos criar o espírito de corpo de uma frente, vamos é, é, é, fortalecer a nossa estima como uma frente e vamos sim, com certeza, dessa forma, criar é, as condições que todos nós queremos para ter a melhor cidade do Brasil. Tá certo. Muito obrigado ao prefeito Emerson Mas. Agora nós passamos a palavra à secretária de Educação e claro que também hoje é dia das mulheres, como todos os dias, a gente vai ouvir a vice-prefeita também, hein? Celina. Secretária Jamini, conta para nós mais um momento. Que momento é esse na educação? Como é que a senhora diferencia? Bom dia. Bom dia a todos. É um momento muito importante para nós, porque nós estamos fazendo a entrega oficial para a comunidade da Vila Ivete, a tão esperada creche. Né? Então, nós já estamos abrindo turmas aqui de berçário 1, berçário 2, é, maternal 1, maternal 2... E todas aquelas, aquelas famílias que tinham que levar suas crianças mais longe, elas vão poder agora contar com um espaço mais próximo das suas residências para poder deixar as crianças em segurança enquanto fazem suas atividades laborais. Como o prefeito falou, é uma alegria, porque nós estamos fazendo a primeira entrega simbólica dos uniformes da educação infantil. Então, um uniforme bonito, padrão. Nesse momento, estamos entregando os uniformes curtinhos, né, porque está calor, quando chegar mais no período que começar a esfriar, aí nós já vamos entregar as japonas, toquinha, luva, para nós com certeza, além de ter um espaço lindo, que as crianças fiquem bem aquecidas, para que possamos ter cada vez mais qualidade na nossa educação. É uma alegria muito grande hoje. Apesar da massa vocês estão nos acompanhando, dá para notar a satisfação, a emoção da secretária Jamine, nesse momento aqui na Vila Ivete, com a inauguração então dessa creche, esse presentaço para a comunidade. Eu peço licença então à nossa secretária e me aproximo da nossa prefeita, a doutora Celina, que conta para nós a senhora também como, além de advogada, vice-prefeita, professora, que a gente também está nesse contexto da emoção. Bom dia. Ah, com certeza. Bom dia a todos, bom dia, Márcia. É uma emoção muito grande podermos estar aqui entregando essa creche, que era uma reivindicação antiga, ela não estava mobiliada, agora ela está perfeita, está bonita, está clara, está limpa, está bem equipada. Né? E a gente sabe o quanto é difícil para uma mãe deixar o filho na creche quando precisa ir trabalhar, né? A gente sabe que isso, quem quem é mãe sabe, né? Aquela dor no coração, muitas vezes volta para casa chorando no primeiro dia, vai trabalhar chorando, não é? Mas é necessário, é importante, é, não só para que a, a mãe possa criar a sua própria autonomia, mas também para que a criança é, passe a se socializar, mesmo assim... É, numa idade tão, tão pequenininha, né? E o que a gente fica satisfeito de ver é que essas mães, que vão ter uma dor no coração, como toda mãe, é, vão ter a tranquilidade de entregar as suas crianças num lugar bonito, arejado, equipado, bem preparado, com uma equipe de professores preparada também para atender crianças nessa idade. Então, claro, né? O coração da mãe se tranquiliza. E nós estamos muito felizes mais uma uma obra que estamos entregando, né? Sempre com vistas ao aspecto humano, né, de, de, de, de empatia, de desenvolvimento, de necessidades que o povo Mafrense é, pleiteia e precisa, né? Então, Estamos muito satisfeitos, né? Estou quero, quero, muito feliz também que a, nossa, que a diretora da creche vai ser a professora Luciana, professora que sempre se destacou aí na direção da escola, né? E uma pessoa muito empenhada, diz que estava limpando, lavando aqui para entregar tudo, né? Então a gente vê assim que... Ela, com a equipe dela, vão trabalhar com o coração. E é isso que as crianças precisam nessa idade. Né? Muito apego, muito chamego né? e coração acima de tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, então, a vice-prefeita. Uh, doutora Celina, com essas palavras A gente pede licença também agora Já que duas mulheres falaram Falou o prefeito 2 a 1, um, fazer um 2 a 2 então, Estender um pouquinho mais o nosso remix E conversar com o presidente da Câmara de Vereadores Aqui do município de Mafra Vereador Vandi Que também, como já falou o prefeito É unindo aqui da Vila Bom dia Bom dia, Márcio Bom dia, ouvintes do Rio Mafra Mix Realmente, o prefeito destacou muito bem A nossa alegria né, A nossa gratidão aí é, por fazer parte desse bairro né, da Vila Evete, fomos nascidos e criados, e nada mais é, justo, realmente, essa creche, e até mesmo levar o nome da, da nossa padroeira do bairro, né, Nossa Senhora das Graças, então, assim, é uma alegria imensa no dia de hoje, visto que o nosso pai, bairro hoje aqui é um bairro populoso, né, com vários condomínios, condomínio Ana Luzia, Ouro Verde, Chablesque, e realmente as mães aqui vão poder deixar seus filhos aí com toda a segurança, Terá uma, uma seleta equipe de profissionais da educação, como a educação nossa é destaque a nível do Estado, uma das melhores, eu tenho sempre frisado isso, tanto na área da educação quanto na saúde. Você tem dois. Dois, a instituição boa que funciona mesmo em Mafra aí, é a educação e a saúde, né? e as outras coisas vão encaixando junto. Então, para nós, aí, realmente é gratificante. Né? É hora de gente deixar as siglas as partidárias de lado, e trabalhar realmente em prol da nossa comunidade, que tanto merece. Né? Então, fica aqui é, o agradecimento deste vereador, em nome de todos os vereadores da Câmara de Mafra. Né? Estamos representando, juntamente com a vereadora Dirce, então é de grande alegria, mas grande alegria você vê que uma escola pública ter o que tem hoje né, em Mafra, né, muitas escolas particulares não têm. Então realmente o município está de parabéns. Logo estaremos inaugurando também a creche Novo Horizonte, né, como o prefeito falou, na metade do ano aí. Então é só alegria mesmo. Eu acho que Mafra está no bom caminho. Né? Temos as, as dificuldades, mas sempre na, na, na harmonia dos dois poderes eu acho que Mafra ganha e principalmente o nosso município. Obrigado a todos. Muito obrigado. Então as palavras do presidente da Câmara de Vereadores do município de Mafra. Vereador Bander. e com essas palavras nós encerramos então esse registro aqui da inauguração da Crest Centro de Educação Infantil Municipal Nossa Senhora das Graças aqui na Vila Ivete. É comigo no ar com o apoio de Sicópica de Norte, são mais de 5 mil associados, faça parte você também. Temos o, também o apoio de Elquímica, 32 anos, uma empresa genuinamente raiz aqui no município Rio Negrense, cobrindo toda a nossa região no seu atendimento e também falamos para Papa tudo papando sempre os melhores preços.